Tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho de acupuntura. A acupuntura é aquela técnica que utiliza a aplicação de agulhas em pontos mapeados no organismo. Esses pontos têm algumas propriedades, como por exemplo, regulação do metabolismo, diminuição da ansiedade e com isso traz vários benefícios a qualquer pessoa. Na menopausa, a mulher, assim como na adolescência em que ocorrem mudanças hormonais e vários sintomas aparecem em decorrência disso, na menopausa também. Existe toda uma mudança hormonal e o organismo, para reorganizar tudo isso, passa a ter vários sintomas que são bem incômodos. Como, por exemplo, é, diminuição do sono ou simplesmente um sono completamente desregulado, aumento de peso, aumento da ansiedade, aquela sensação de calorão que vem de repente. Então, tudo isso são sintomas que acompanham geralmente a mulher que está na menopausa e que são bem chatinhos. A acupuntura, assim como outras técnicas de terapia alternativa também, ela ajuda bastante nessa fase. Por quê? A gente consegue trabalhar pontos que vão tentar equilibrar esses hormônios que estão todos oscilando naquela bagunça toda. Consegue diminuir bastante a ansiedade e com isso a gente melhora o humor, a gente melhora o sono, sem contar que tem pontos que também atuam diretamente na melhora do sono. Manter aquela constância no estado de dormência e não ficar acordando a noite inteira ou dormir três horas só por noite e isso deixar o teu dia todo bagunçado, você com um mau humor, enfim, pele feia também. Então a acupuntura, ela através de vários procedimentos, digamos assim, ela melhora o estado geral da mulher na menopausa. Nós utilizamos é, material cirúrgico descartável, tá? Então, esse aqui é o pacotinho fechado da agulha. Essas são as agulhinhas que, através desses pontinhos que a gente tem já conhecido no organismo, a gente faz a aplicação. Aí vem a pergunta, dói? Não. Não dói. Você vai sentir, na verdade, uma picadinha, que eu conto, falo pra contar até três, que daí passa a sensação da picadinha. Para completar o tratamento, a gente usa também a auriculoterapia, que é a aplicação dessas sementinhas aqui na orelha do paciente. Você coloca no pontinho também conhecido, faz uma pressão e o paciente vai embora com a orelhinha cheia desses esparadrapos. A dica importante é a seguinte, e é que na verdade pouca gente segue. É, é bem mais eficaz se você procurar acupuntura ou qualquer outra técnica de terapia alternativa no início dos sintomas, não deixar a coisa ficar feia, digamos assim, para procurar uma terapia alternativa, porque as pessoas quando chegam na acupuntura, elas acham que vai ser milagre, vai estar rapidinho de um dia para o outro vai estar tudo resolvido. E não, como a gente precisa de uma resposta do organismo também, essa resposta ela precisa de um tempo. Então, para você manter o seu organismo é, equilibrado e mais receptivo a qualquer estímulo que vá melhorar a sua saúde, seria muito bom se todo mundo fizesse a acupuntura com uma certa regularidade. Uma vez no mês, a cada dois meses, e não deixar todos os sintomas ficarem bem exacerbados, que são bem incômodos.